Fala, família TW, tudo bem? É, hoje nós vamos falar, na quarta aula, sobre validação estratégica. Né? Alguns, algumas pessoas elas me perguntam como eu faço a validação daquela estratégia. Né? E Hoje, basicamente, eu não vou escrever aqui, vai, eu já vou deixar tudo escrito, porque daqui para frente é, eu já consegui fixar alguns assuntos na, na sua mente. Então, você já vai ser vai ser muito mais fácil de você entender os próximos conteúdos, sendo que eu já fixei muito da parte básica, lei de gerenciamento de risco. É, Para fazer a validação de uma estratégia, primeiramente você precisa de dados. Tá? Dados esses que são, é, por exemplo, índice de Sharpe, porcentagem de acerto, porcentagem de loss, ganho, drawdown, fator de lucro. Nas aulas anteriores, nós falamos muito sobre... É, fator de lucro, drawdown, é, falamos sobre expectativa matemática, né? Se não estiver enganado, foi tudo isso que nós já falamos. E se não falamos, nós vamos falar no futuro. Hoje eu vou dar um exemplo muito prático, né? Que é um exemplo quando você recebe um relatório de performance e você não sabe exatamente é, quais são os principais fundamentos que você deve olhar para saber se a estratégia ela é lucrativa ou não. Vejamos aqui que nós temos um, um relatório, tá? Aqui, aqui foi um relatório aleatório que eu gerei, tá? É, lembrando também que o, o que eu estou passando de informações para vocês é o que eu aprendi. Então, vai ser necessário muito vocês entenderem isso para que vocês possam passar essas informações para outras pessoas, para que elas entendam da forma correta. É, quando a gente vê um relatório assim, quando a gente está iniciando, ou até quando a gente não está iniciando, quando a gente não tem muito conhecimento... A Primeira coisa que nos chama a atenção é o que taxa de acerto. Jonathan, taxa de acerto ela é, ela é fundamental para você caracterizar se aquele operacional é consistente. A resposta é: não, a gente já respondeu em outras aulas que taxa de acerto não garante resultado. Porém, gente, tem alguns aspectos. Você tem que você não pode ter uma cabeça 100% fechada. Se você tem uma taxa de acerto positiva acima de 50%, nós temos que olhar um outro fator, que é a média de ganhos e perdas. Caso, caso eventualmente, você tenha um, uma média de ganhos muito superior à média de perdas, então, normalmente, essa média de acerto, ela ela vai ser relevante para você é, pegar como uma informação, tá? Mas vamos falar aos principais. O principal é o índice de Sharpe, para quem não sabe gente, o índice de Sharpe ele é uma ferramenta que vai mostrar para você a volatilidade do seu operacional, então quanto mais próximo de 1, um, é, teoricamente ele vai fazer aquela, aquela linha ascendente, aquela, aquela linha de resultado mais, mais consistente, então quanto mais longe, mais próximo do zero, aí fica aquela loucura, né? ganha um carro de dia, perde um carro de noite, e o cara fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Não fica, na, não fica constante, tá? O outro ponto é a porcentagem de receita que é o que eu falei para vocês, e que ele depende da média de ganhos, né? Eu deixei até aqui é, um tracinho embaixo para vocês verem. Pois, quando é muito superior... Enfim, vocês já entenderam, né? Mas só quando é muito superior que você vai olhar para essa taxa de acerto. Mas ela é importante sim, tá? Porque é através da taxa de acerto que você consegue fazer os, é, outros cálculos para você chegar em um resultado. Outro ponto, gente. Primeira coisa que eu bato a cara. Eu olho a taxa de, de acerto. Por quê? Porque é o que a gente está acostumado. Mas eu não tomo como decisão. Olhei a taxa de acerto, beleza. olha a média de ganho. Quando a média é muito superior, eu já levo em consideração e já boto em um bloco de notas ou algo do tipo. Quando a taxa de acerto ela é, ela é abaixo de 50%, eu nem olho ali a média de ganhos, eu já descarto a taxa de acerto. E qual é o outro que eu olho? Eu olho o índice de Sharpe, né? que é o que eu falei para você. Depois, Jonathan, do índice de Sharpe, vamos supor que o índice de Sharpe está bem, ele está próximo de 1. Então, aí eu coloco ele num um bloco de notas e eu... E eu deixo ele separado, eu quero, eu quero aquela informação daquela estratégia separada, porque eu vou utilizar futuramente, né, então eu já entendo que aquele operacional tem um índice de char positivo, eu já consigo prever, entre aspas, qual provavelmente vai ser a performance dele no futuro é... mas nesse, nesse relatório aqui atual, primeiramente eu olharia para cá, eu já ficaria meio triste, né, tá muito próximo do zero, entendeu então assim, o um índice de Sharpe muito baixo para mim não é bom, porque já como eu expliquei para você, e eu repito para que você fixe na sua mente, você não pode se expor muito à volatilidade do mercado. A volatilidade ela é boa, ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é fatal. Certo? Taxa de acerto é importante? É. Mas ao mesmo tempo ela é fatal também. Ou seja, se a taxa de acerto for abaixo de 50% e sua média de lucro não for muito positiva, você é fatal. É fatal mesmo. Tem que... Tem que tem que aprender mesmo a, a, a balancear esses dados. Jonathan, depois do índice de acerto e, e índice de Sharpe, o que você procura? Eu procuro imediatamente, gente, eu procuro imediatamente a questão de drawdown. Tá? Para mim é muito importante saber o drawdown. Gente, eu não fico confortável em operacionais onde eu tenho um drawdown em porcentagem que ele seja superior a 10%. Particularmente, gente, eu não me sinto confortável. Tá. É, mas cada um tem o seu jeito tal, e tal. E à medida que o, o drawdown em porcentagem ele fica alto, normalmente é por conta da margem. Né? Então, quanto mais margem você tem para operar aquilo operacional e menos alavancado você estiver, menor vai ser a taxa de drawdown, se você conseguir controlar ali a questão de contratos e etc. Então assim o Drawdown ele é muito importante. né? Muitas pessoas vão me perguntar o que é o Drawdown, Jonathan. Gente, o Drawdown é a diferença de valores ou porcentagem do topo, ou seja, do pico de ganho, vamos supor que aqui foi o pico de ganho, para o valor mínimo que ele chegou. Então, você vai pegar, é, o cálculo do Drawdown está aqui bem simples, né? você vai pegar o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 100. Pronto, você já vai ter ali, entre aspas, um resultado, um resultado estatístico tá? É, eu, eu normalmente eu faço na raça mesmo, eu não, não uso muito esse... Eu, eu tô falando muito pra vocês de... É, da fórmula e etc, mas não é necessariamente, você tem que ficar fazendo isso, gente. É, é muito mais fácil pra mim, eu... Vamos supor que eu ganhei do dia 1 de janeiro até o dia 30 de janeiro, eu saí positivo 3 mil reais, mas em um determinado momento eu tava ganhando 1.500 e depois eu perdi 500 reais. E 500 reais foi a minha maior perda desde o pico de resultados. Gente, aquilo ali eu já pego como, como base para drawdown. Então, caso ultrapasse os 500 reais, então vamos supor que eu perdi 700, então o drawdown vai ser 700. Então, a gente tem que saber balancear isso. Não precisa também ficar bitolado em relação aos cálculos matemáticos, não, porque isso não dá resultado. O que dá resultado é performance financeira, né? É, ou seja, você tem que fazer o dinheiro girar para ter resultado. É, o outro ponto que eu sempre falo, mas que muitas pessoas, é, nem todo mundo leva em consideração, mas eu levo muito, é o fator de lucro, gente. Então, assim, uma estratégia que ela tem um fator de lucro abaixo de 2, para mim, ela não é ela não, ela não vai me, me chamar a atenção. Então, eu entro nesse relatório, eu tenho um sharp baixo, eu tenho um, um fator de lucro que para mim é baixo, eu tenho um índice de acerto que para mim é razoavelmente médio, né, porque ele tá ali no 50%, ele é médio, aí você entra ali em num uma média de lucro que não é tão grande assim, é mais ou menos um pouco a mais de, um pouco, 20% a mais de ganho em relação à perda, então já não é essas coisas todas. Então assim, já é uma estratégia que eu não vou olhar muito, drawdown 18%, gente, não dá. Gente, eu vou explicar também, eu vou, eu vou mostrar para vocês um relatório de, de, uma, de, um, de um operacional que eu tenho, que eu olho para ele e falo, mano, isso aqui para mim tá ótimo, tá? E eu vou explicar para vocês. É, sempre busco o fator de lucro pelo menos de 2, tá? Por que, gente? Por que isso aí? Porque quando você tem um fator de lucro 2, isso vai aumentar o seu índice de Sharpe, né? Porque quando você ganha, você vai ganhar mais, né? E isso vai aumentar a sua média de ganhos por trade, que é o que eu mais quero. Do que adianta eu ganhar... É, 100 reais, né, e depois eu perder R$300,00, então não é muito legal, vai ter gente que vai falar, não, dá para ser positivo aí, possa ser que alguém consiga fazer essa proeza, mas nem todo mundo vai conseguir, então o legal mesmo é que você tem um ganho a mais do que a perda, primeiro para o seu emocional e segundo para o seu emocional financeiro, né, sua parte do bolso, né. E outra coisa que o fator de lucro é, acima de 2, para mim, ele é rentável, porque ele permite ficar mais forte em relação a drawdown. Ou seja, vamos supor que você tem um fator de lucro aqui de 2. Ou seja, você perdeu 1 um aqui nessa queda, e aqui você ganhou 2 na subida. Então, o seu, seu fator de lucro aqui com 2, permite você recuperar o que você perdeu e ainda sair no lucro. Então, assim, no longo prazo, é, no longo prazo você tem aquela, aquele, aquela curvazinha subindo, você vê que você vê, você vê, você vê, mesmo que você perca, você vê que tá sempre ganhando mais do que perdendo, então você vai sempre conseguir ter o autocontrole, entendeu? Você vai sempre conseguir ter sua mente tranquila em relação ao final do mês, não vai ficar aquele desespero, certo? E o quarto... Né, que eu já falei para vocês, que eu olho e eu faço o cálculo toda vez, toda vez que eu recebo um relatório, toda vez que eu faço um relatório da estratégia, eu utilizo a expectativa matemática. Como eu já expliquei para vocês, a expectativa matemática é o cálculo feito para poder prever o futuro, o futuro lucro, né? o futuro lucro, não é necessariamente que vá acontecer isso, mas é futuro. Eu vou deixar aqui um outro exemplo para quem não conseguiu fixar, é, o, o real significado da expectativa matemática, vamos supor que você investiu 10 vezes e ao fim do, desse, desses investimentos, você obteve R$ reais. Ou seja, seu lucro foi de 50 centavos por cada investimento que você fez. Ou seja, é, se nesse mesmo investimento fosse feito 50 vezes, qual será a expectativa? Então, é aí que entra aquele cálculo de expectativa em matem da matemática. Lembra? Se em 10 vezes que você investiu, e você das 10 vezes você ganhou 50 centavos, você saiu com um lucro ali de 5 de reais, né, vamos dizer assim, então, se você investir 50, supondo que você vai ganhar 50 centavos por cada investimento, você vai ganhar 25. Então, isso é expectativa matemática. Você... É, é tipo você prever aproximadamente que assim a sua margem de, de risco, né? Há, assim a sua margem de erro, o lucro que teremos no longo prazo com a expectativa matemática, certo? Então gente, é, eu vou aqui diminuir aqui, tá? Então vocês entenderam que esses, esses quatro aqui, meu, é indispensável para você entender. Só que não adianta você saber o que é e você não saber utilizá-los, você não saber o que impacta. Por exemplo, eu falei do índice de Sharpe. O índice de Sharpe tem a ver com a volatilidade, falei da porcentagem de acerto, falei do drawdown, que tem a ver do quanto seu capital fica negativo. Falei do fator de lucro, que é o quanto você ganha. Falei da expectativa matemática, que é prever o possível lucro. Então, assim, vocês têm que entender a fundo, entendeu, gente? Não pode ser algo superficial, certo? Agora eu vou dar é, um outro exemplo, uma planilha que eu vou passar para vocês. tá? Isso aqui eu não vou dar para vocês ficarem fazendo na mão, claro, já vou deixar a planilhinha pronta para você só colocar os números e bye-bye, né? E, e estudar. Ok, galera. Tá aqui uma planilha, uma análise de performance, né? É uma, uma planilha que eu peguei de um de um canal, ou seja, eu fiz uma reciclagem de conteúdo, que é o que eu sempre recomendo para vocês no grupo, é reciclar bem a questão de canais de YouTube que você segue, pessoas influentes no mercado financeiro que você segue, se realmente eles te dão algo de valor, né? Então, do canal que eu segui, ele me dava algo de valor, ele me dava esse conhecimento, ele me, ele passava algumas planilhas legais, e a gente vai fazendo essa reciclagem, adicionando mais coisas, e, e criando uma fonte de conhecimento, certo? Aqui nessa planilha, a gente tem essa aba aqui, que é, que é o... Aqui não é para ser o número de 3, vou botar aqui data, né? Essa planilha aqui de data, né? Que foi o dia que foi feita as entradas. Nessa aba aqui, você vai ter que colocar... As operações de ganho ou perda em compra. Vamos supor que você ganhou um real no dia 9. Então você vai botar um real. Vamos supor que você perdeu 10 reais. Você vai botar menos 10. Certo? Tá bem óbvio aqui, né, gente? E vamos supor que você fez um trade de venda. Você soma os trades todinho que você fez de venda e vê se você saiu no lucro ou prejuízo. Se você saiu no lucro de R$8,50, você bota aqui R$8,57. Se você sai no prejuízo, você bota menos 8,57. Tá muito óbvio, né, gente? Tá muito óbvio. É, e depois aqui, é, aqui, é os, aqui vai ser tipo, basicamente, né gente, aqui vai ser basicamente os ganhos totais diários, tá? Aqui, eu particularmente, nem sempre eu tava com, é, eu falo assim, quando eu já tô no mercado ao vivo, não quando eu tô fazendo um relatório, quando eu tô fazendo um, um estudo. Eu nem sempre colocava isso de saber a diferença entre os trades comprado e vendido, tipo, saber as estatísticas de cada um deles. Tá? Eu pegava assim, eu pegava já botava o resultado aqui do dia e com os dados que eu pegasse aqui, pronto. Eu já sabia a taxa de acerto e foda-se. Eu não sabia, por exemplo, a taxa de acerto do, das operações só de compra, a taxa de acerto das operações só de venda, a, o máximo de gain que eu tive a, nas compras, o máximo de perda que eu tive nas compras, eu não sabia isso. Então isso aqui é muito importante, tá você coloca esses dois. Depois que você colocar esses dois, você vai fazer eu vou deixar pronto para você, óbvio, mas aqui você vai pegar e vai somar os dois, né, e vai dar o resultado aqui, certo? E aqui vai ser os ganhos diários. Pronto, certo? Eu vou dar um ctrl V, um ctrl Z aqui, né, para não tirar os resultados. E aqui é o total, né? Isso aqui vai sempre somar, né? Ele vai pegar o ganho anterior e somar com o ganho do dia, né, que vai dar o acúmulo e vai dar o resultado final. Aí tem aqui uma, uma, uma Deu um branco na mente, gente. Perdão, que eu estou aqui assimilando o conteúdo. Mas tá aqui, que aqui é tipo, vai, vai representar o, o, o dado estatístico do acúmulo total que você teve de rendimento ali de 2019 a 2020. Então, vamos supor aqui, teve um resultado aqui de R$ 88 mil. Reais, então, aqui vai, ser, vai sair do ponto zero até os R$ 88 mil reais de lucro. Certo? Aqui são os ganhos diários. Aqui são os resultados de ganhos diários. Se você pegar aqui, é aqueles ganhos diários já somados ali, os de compra e venda, Certo? E aqui vai dar a média de ganho por dia durante todos esses pregões, certo? Aqui nos indicadores para avaliar a estratégia é aqui que entra o um negócio. Aqui eu botei, é, supondo que a pessoa inicie com 20 mil reais, que é o indicado por contrato, que é o quanto vale um contrato atualmente com base é, na cotação dos futuros de índice agora do dia... 12 de novembro de 2020, certo? Que é o recomendado, que é a margem para que você não utilize a alavancagem da corretora. Mas, durante se eu quiser operar com mil reais, tudo bem. Tudo bem, é com você. Qualquer... Você escolhe o que vai fazer. Mas vou botar aqui um exemplo de 20 mil reais. Aqui é o saldo final de lucro, né? Aqui é o resultado que teve o lucro é, mediante ao, ao capital inicial e o lucro, então o seu lucro, lucro que não é um lucro líquido porque não está descontado imposto de renda, não está descontado corretagem, enfim, emolumentos, então aqui é um lucro, entre aspas, vamos dizer assim, um lucro bruto, tá? Ah, mas aqui vai, depois você vai tirar o lucro líquido. Aqui é o resultado bruto, né, quanto foi em porcentagem em relação ao depósito. é aqui que vem o cálculo. Aqui tem na planilha tem uma basezinha aqui referente para saber sobre o índice de Sharpe, é, total de trades que teve, né, ou seja, do, do mês 6 até o até o até o mês 11 de 2020, teve 20 trades, 16 foram de ganho, teve 80% de acerto. Aqui tem um cálculo para saber qual foi o drawdown, tá? Aqui tem um cálculo de drawdown que eu faço aqui. É, o drawdown tanto em porcentagem, tá, gente? Drawdown tanto em porcentagem quanto o drawdown é, financeiro, tá? O outro aqui é um cálculo de fator de lucro, né? Que aí já é um cálculo que vai ali na aba de ganhos diários. Certo? Aí depois vem aquele, aquele cálculo que é importante que eu falei para vocês, que é um cálculo separado. Esse cálculo aqui, ó, essa parte azul aqui, ela está calculando apenas essa aba aqui, essa aba B aqui, que é a aba de compras. Ou seja, com esses dados aqui, é, você vai conseguir saber, por exemplo, a porcentagem de acerto, né, a, a, o máximo de ganho, o máximo de perda que você teve na compra, apenas atuando na compra, e aqui, vice-versa, atuando na venda. Aqui tem sua média de ganhos, né? Que é sua média de ganhos que você teve aqui. Aqui foi 5 mil, né? E de perda, 1.165, né? E aqui vem a expectativa matemática, que já faz aquele cálculo que eu ensinei para você, de taxa de acerto, média de ganho e loss, enfim. E aqui é o rádio, né? Que, que eu sempre calculo também. Gente, o que eu sempre procuro, vocês já sabem, olhei de cara aqui, o que, é que eu vou olhar? Índice de Sharpe, Taxa de acerto. Pô, taxa de acerto positivo, índice, índice de Sharpe perto de 1, um, drawdown baixo, fator de lucro positivo e esperança matemática positiva. Ou seja, gente, sinceramente, quando você tem esses dados, você não vai babar? Mano, eu babo, velho, eu fico louco, eu falo, nossa, mano, nossa. Claro que é, é muito importante frisar também que você precisa de, de, um, de um, um longo espaço de tempo para ter um resultado, é, um para ter um dado estatístico para ser validado, tá? Eu vou recomendar pelo menos no mínimo um ano, no mínimo mesmo, para você fazer um estudo um pouco breve, certo? Outra coisa aqui que é que eu vou explicar futuramente para vocês aqui, é, é o risco que eu sempre calculo para os próximos 10 trades, tá? Eu, eu uso ali o retorno médio, o desvio padrão e, é, e o risco de perder esse desvio, né? com base em perder 100%. Né? Você pode calcular aqui em perder, por exemplo, 90% do seu capital ou de eu perder 1% do seu capital. Então, aqui, para mim perder 1% do meu capital com base no retorno médio e no desvio, a chance é de 47%, certo? Então, assim, é muito importante, essa planilha ela é muito boa, principalmente para você gerenciar risco, gerenciar risco, ok, gente? Então, esse é um exemplo. Do que eu gosto de observar quando eu vou validar uma estratégia. Não é apenas botar aqui os ganhos que teve em um dia. Tem gente que acha que é assim, ó. O cara bota os ganhos aqui, depois ele soma o total. Se deu positivo, tá bom. Já dá para usar o operacional. A mesma coisa que está aqui. O cara olha aqui o saldo inicial, vê o final positivo. Uh, vou entrar. Aí quando ele se, de se debate com o primeiro drawdown, né? Porque hoje é 18, mas amanhã pode ser 30. Porque o mercado é dinâmico, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer no outro dia. Então é aí que ele entende que ele tem que estudar mais. Gente, agradeço demais é, o feedback que vocês estão me dando sobre essas aulas que eu estou dando para vocês. Venham no meu privado, tirar dúvida caso seja necessário. É um prazer te ensinar e vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.